Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Canho Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 Nesse canal delicioso, sim rapaz Nós tivemos aí finalmente no Game Informer Acontecendo o Rapid Fire Questions Que é aquela sessão de perguntas e respostas Que eles fazem com os produtores dos jogos ali De forma rápida, que eles fazem uma pergunta Tem que ser respondida ali na mesma hora, sem pensar muito E eles fizeram isso daí com o Nakayama e o Matsumoto Que são o diretor e o produtor desse jogo novo Delicioso, nossa querida Capcom Então, nós vamos aqui aborramar dar essa entrevista hoje, não ela completa, tá pessoal? Porque ela tem basicamente quase 20 minutos, vamos dizer assim, e eu fiz uma separação aqui, eu já assisti o vídeo inteiro e separei umas perguntas mais relevantes para poder trazer aqui no vídeo para vocês. Então, se você já tá curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem também o nosso site, Camelua.net, tá aqui embaixo para vocês no comentário fixado e deem o um feedback lá pra gente do que vocês acham do site e tudo mais e para poder ficar ligado ligado também nas notícias de jogos, críticas de filmes também e principalmente análises de games que acontecem por lá, beleza pessoal? Então vamos lá! Deixa eu trocar minha tela pra gente poder ir deixando um trailerzinho passando enquanto eu leio as perguntas, porque eu deixei elas separadas aqui e eu vou deixar também pessoal o link desse Rapid Fire Questions da Game Informer, o link na íntegra tá? com toda a entrevista no comentário fixado também, para vocês conferirem lá porque eu separei as mais relevantes, entendeu? Faltaram muitas perguntas aqui ainda, só que muitas delas são mais engraçadas, piadas e tudo mais, que eu acho que vale muito a pena vocês conferirem também, que arranca boas risadas, sabe, das reações dos produtores ali, do produtor, do diretor e tudo mais. Então vamos lá, meus amigos, começando aqui com a primeira pergunta, o entrevistador lá do Game Informer vira pro Nakayama e pro Matsumoto e pergunta, qual o melhor jogo de Street Fighter? Aquela pergunta bem tranquila, bem suave pra poder começar a parada, E o Nakayama Responde que pra ele é o Street Fighter 2 Champion Edition, enquanto o Matsumoto Responde que é o Street Fighter Alpha 2 Eu, tendo a estar Mais do lado do Matsumoto, porque eu gosto Pra caramba do Street Fighter Alpha 2 Embora os clássicos também ali, Street Fighter 2, Champion Edition Turbo e tal, sejam Muito legais também pra, pra mim, sabe? Mas o que eu mais joguei, eu acredito, foi o Alpha 2 Qual a melhor lição que a equipe Tirou de Street Fighter 5? Pergunta interessante, ó O sentimento de não fazer apenas um jogo de luta mas algo que é divertível de se criar, que seja agradável, eles falando aqui, porque o Street Fighter V a gente viu que tiveram muitos problemas, principalmente no seu lançamento devido à falta de modos de jogo. Seguindo aqui para a próxima pergunta: quantos tipos de controles temos em Street Fighter 6? Nós, aqui o público, vimos dois e recentemente eles anunciaram mais um E durante a entrevista eles falam que nós temos o controle clássico, nós temos o controle moderno E agora nós temos o controle dinâmico, ou seja, vão ser três tipos de controles E o dinâmico nós ainda vamos fazer um vídeo aqui para poder explicar pra vocês como é que esse negócio funciona, beleza? Teremos mais jogos clássicos no Battle Hub? E eles respondem simplesmente que sim Nós vimos lá no Battle Hub, né, que foi uma das implementações que eles fizeram naqueles pequenos arcades Que nós vamos ter jogos clássicos da Capcom ali Pra gente poder ver, se divertir, brincar um pouquinho lá e tal Jogos como Street Fighter clássico A gente viu também telas lá de Mega Man Jogos como Capitão Comando, pelo jeito também A gente chegou a ver telinhas disso E eles disseram que teremos mais jogos clássicos Pra gente poder... Se divertir ali dentro do Battle Hub O que incrementa ainda mais, cara O quão legal vai ficar a gente navegar Por ali, encontrar com amigos e tirar Nossas mentes, assim, das partidas ranqueadas Casuais e tal, caso a gente se estresse bastante, né? E a próxima pergunta é Relacionada ao nosso querido Ken, sim, eles perguntaram, né? Eu não podia deixar de perguntar, antes da pergunta que eu anotei, eles fazem uma que a gente já imaginava a resposta, né, que é o que aconteceu com o Ken, por que ele tá com aquela vibe e tudo, e eles disseram que não podem falar ainda, que nós iremos descobrir mais sobre isso no World Tour e quando lermos as HQs que eles vão fazer especificamente, poder falar um pouco mais do Ken e dessa história dele, tá? Mas aí eles fizeram uma outra pergunta aqui que eu achei Interessante trazer pra vocês, que é Elisa deixou o Ken Uma coisa que todos estavam na dúvida Aí com relação ao que aconteceu, que a gente sabe Que ele foi incriminado e tal, e eles disseram Que não, mas eles entendem Por que a gente pensaria dessa forma Dela ter deixado o Ken, ou seja A Eliza sabe muito bem Que o marido dela não faria nada desse tipo né, De cometer um crime e tudo mais, até porque Ele não precisa, e a gente sabe muito bem Da índole do Ken desde os primeiros jogos Do Street Fighter aí, então eu acredito que também não seja uma surpresa saber que a Elisa Não deixou o Ken por conta disso Entendeu? Ele tá se escondendo por conta das pessoas Que estão atrás dele, por assim dizer Pelo que a gente entendeu na história dele Lá contada no site do Street Fighter e aí seguindo aqui para a próxima pergunta, meus amigos, ó. Qual o seu personagem principal em Street Fighter 6? Eu trouxe isso daqui porque a resposta do Nakayama é muito da hora. E, e me deixou muito curioso pro que vem por aí no Street Fighter 6, tá? O Matsumoto responde simplesmente que é a Kimberly, a personagem mais da hora que ele tá curtindo mais e tal tá no Street Fighter 6. Já o Nakayama fala, não posso dizer, pois meu personagem favorito... Ainda não foi anunciado Olha aí, rapaz Dentre os 18 personagens ali, né Que vão chegar no roster principal Quando o jogo for lançado Dos que não foram anunciados Tem um ali que o Nakayama tornou ele seu main Entendeu? E agora eu tô bem curioso Poder saber qual personagem é esse ó. E aí eles fazem uma pergunta aqui deveras interessante também Com relação a crossovers, meus amigos Olha só Qual empresa você gostaria que Street Fighter 6 Fizesse um crossover? Aí o Nakayama diz que ele é um grande fã da DC, mas que seria fantástico ver Street Fighter fazer um cross tanto com a DC quanto com a Marvel. E aí eles vão mais a fundo ainda nessa pergunta citando a Netherrealm, olha só. Netherrealm tem os direitos da DC Comics, acham que seria possível um crossover com Street Fighter? E aí o Nakayama responde. Seria muito da hora, mas também seria bem difícil assistir a cabeça de certos personagens serem arrancadas. Essa resposta dele aqui já entrega pra gente a grande limitação de se fazer um crossover de Street Fighter. Com Mortal Kombat, a questão da violência gráfica né Que pra ele seria muito legal Duas grandes franquias, assim, jogos de luta se juntando Mas essa parte da violência extrema do Mortal Kombat Acabaria atrapalhando um pouco Porque eles não conseguem ter essa visão dos seus personagens Então com base até nessa resposta dele aqui, cara Que o Ed Boon também já tinha dado outras vezes É bem difícil isso acontecer Próxima pergunta, meus amigos Como os jogadores irão experienciar a história de Street Fighter, né? Isso daqui a gente já meio que sabe, né? Mas eu quis trazer a resposta do Nakayama também Através do World Tour Onde nós vamos encontrar os personagens ali no decorrer da história À medida que começamos e continuamos a nossa jornada ali naquele mundo né, A gente vai encontrar os personagens principais assim né Do Street Fighter Que irão nos contar as suas histórias Irão nos ensinar os seus golpes Então World Tour a gente já sabe No entanto ele também afirmou Que nós teremos uma versão mais abreviada dessas histórias No arcade do jogo Aquele modo tradicional Que a gente enfrenta vários lutadores ali O chefe final E aí ele conta uma historinha pra gente E aí mais algumas perguntas interessantes que eles fizeram aqui ó O que nós teremos de novidades No pós-lançamento de Street Fighter 6 Lutadores? Nakayama respondeu que sim Estágios? Sim Comentaristas? Gostariam que tivesse O Nakayama e o Matsumoto Eles disseram isso E com relação a modos de jogo? O Nakayama vai e responde Nós gostaríamos de acrescentar novos modos Só que ele respondeu dando um sorrisinho Meio que tipo assim Então nós vamos ter sim novos modos Mas a gente não pode comentar a respeito ainda Eu acho que nós vamos ter modos a mais no Street Fighter 6 do que eles já mostraram que é muita coisa, hein? E aí a próxima pergunta, qual o papel de Luke no Street Fighter 6? Isso daqui a gente já imaginava, mas o Nakayama responde, ó. Ele é o protagonista do jogo, ele brilha na interação com outros personagens e nos ajuda no World Tour já era esperado isso daqui, porque Street Fighter 6 vai sair para Playstation 4 e não para Xbox One? Essa aqui é uma pergunta que a resposta, todos nós estávamos muito ansiosos de poder saber, por que, que ele vai sair a geração anterior de um console E de outro não? E a resposta dos caras mano, Dá pra ver que o motivo é Por causa de algumas pessoas No nível acima deles, entendeu? Porque se dependesse do Matsumoto e do Nakayama Viria pra tudo quanto é console Mas eles responderam o seguinte Certas decisões tomadas Por certos adultos Só responderam assim, cara, sem entrar mais em detalhes Sem falar muito mais a respeito Então a gente consegue ver que foi uma decisão Tomada bem acima dos caras Que eles não puderam fazer nada, né? Simplesmente obedecer, infelizmente porque é muito triste eles trazerem pro Playstation 4 e não trazerem pro Xbox One né cara, sacanagem mas beleza, e por fim meus amigos a última perguntinha aqui que eu tenho que trazer para vocês qual o personagem mais difícil de cortar que esteve no Street Fighter 5, agora para o Street Fighter 6. E a resposta do Nakayama, cara, eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar tristes com ela Mas ele responde que o personagem mais complicado que ele gostaria que estivesse no Street Fighter 6 Mas pelo que eu entendi não estará É o nosso querido Cold E ele ainda complementa falando que ele gostaria demais que o personagem voltasse no 6 Porque se encaixaria muito bem com a ambientação, com a forma como eles estão construindo a história ali agora Ainda mais que se passa também em Metro City, né? Então ele gostaria demais de ver o Cold voltando, mas pelo jeito isso não vai acontecer. Essa daqui, pra mim, foi a primeira confirmação de um personagem que não vai voltar. Essa daqui é a primeira confirmação de um personagem que infelizmente não vai voltar. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar triste com a notícia. Porque o Cold no 5 é um personagem muito da hora, cara. Eu cheguei a jogar um pouco com ele também e tal. Ele é bem divertido. A forma como eles construíram a personalidade dele também vai fazer realmente muita falta. E por enquanto é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí essas perguntinhas que eu separei aqui, as mais relevantes, tá? Do Game Informer lá no Rapid Fire Questions. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês no comentário fixado da entrevista na íntegra, para que vocês possam conferir tudo o que foi falado lá, inclusive as perguntas de piadas, zoeiras e tudo mais que eles fazem também, beleza, pessoal? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas perguntas que eu trouxe aí para vocês. Eu vou dar uma ver os comentários de todos e não se esqueçam, mais uma vez de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo.